Você ainda tem medo de trabalhar com progressivas ácidas? Então se liga nessa dica que eu, Thaís Fernandes, trouxe pra você. Mas antes, não esquece de deixar aquele like bonito e nos acompanhar nas nossas outras redes sociais pra você não perder nadinha. <risos> inovadora e exclusiva, a Soul Hair Professional lançou a Titanium Blend Premium. Por que Titanium Blend Premium, Thais? Porque conta com blend de óleos e aminoácidos para que promova o alisamento, cuidando também da integridade e da saúde da fibra capilar. É livre de formol, então pode ser usado em qualquer tipo de cabelo. Em cabelos loiros também, pois conta com pigmentação levemente azulada para não amarelar os cabelos loiros. Que show de progressiva, não é mesmo? Se você tem dúvidas e quer deixar aqui nos comentários que eu te respondo ou também críticas e sugestões, fique à vontade e comenta muito nesse vídeo. Você que também já usa os produtos da Sohair Professional, deixa aqui também o seu trabalho com a hashtag so Hair Academy para que possa compartilhar com a gente nas nossas redes sociais e fique por dentro dos nossos outros conteúdos também. Um beijo da TAR e até o próximo vídeo.